Esse é um erro que já custou muito, teve uma vez que eu subi 32 criativos, não me atentei a isso, tá galera? Subi esses 32 criativos, fui ver, eu falei, caraca bicho, é, não tava mostrando nenhum, nem os dados, tava em análise ainda eu Falei, nossa velho, vou ter que subir tudo de novo, fui dupliquei de novo aqueles conjuntos de anúncio Quando chegou no outro dia que eu fui verificar, tinha mais de 60 conjuntos de anúncio ativo galera Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje eu vou falar dos três maiores erros que todo afiliado comete ou vai cometer, tá galera? Esse erro é, é, são três erros é, besta, mas que pode nos prejudicar muito, mas muito, tá galera? Um desses erros eu já cometi e já gastei bastante dinheiro, onde eu fiquei até, caraca bicho, será que realmente eu gastei esse dinheiro? E realmente foi um erro, onde me prejudicou bastante, eu vou passar para vocês para vocês também não cometer esse erro. Mas a grande maioria já cometeu ou vai cometer esse erro, erro de prestar atenção nas ferramentas no Facebook Ads ali no gerenciador de anúncio e outras coisas, tá galera? Então vou falar desses três maiores erros aí no mercado de afiliado onde eu já cometi e acredito que a grande maioria também já cometeu, tá galera? O primeiro erro de todos é o filtro, tá galera? O filtro ali do o filtro do gerenciador de dispositivo Olha o que que é esse filtro é onde a gente pega analisa dia após dia mês após mês ou um determinado período onde a gente coloca sete é, dias um ou 28 dias 30 dias é aquele filtro onde a gente analisa mais ou menos o que está que acontecendo num período que a gente escolhe normalmente quando a gente sobe a campanha ali de um dia para o outro isso aconteceu bastante comigo, não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, aconteceu diversas vezes até eu pegar um padrão onde toda vez que eu vou mexer no gerenciador de anúncios, a primeira coisa que eu faço é verificar o filtro, tá galera? O filtro de data, muita gente às vezes sobe campanha do dia 21 para o dia 22, quando chega no dia 22 que ele vai olhar as campanhas, tá tudo zerado galera, aí ele vai lá e sobe mais campanhas para o dia seguinte, porém... Ele esquece de verificar o filtro. Às vezes o filtro está do dia... Vamos supor que ele subiu no dia 1 O filtro está do dia, tipo, 27 ao dia 31. Como ele subiu no dia 1 Como ele subiu no dia 1 Não vai ter dados algum. Porque o filtro está baseado nos sete últimos dias. E não naquele dia que ele está, galera. Então, esse é um erro que já custou muito. Teve uma vez que eu subi 32 criativos. Não me atentei a isso, tá, galera? Subi esses 32 criativos...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 eu deixando o computador ligado de um dia para o outro ali na tela do gerenciador de anúncio, eu dou um F5, vou lá no filtro e coloco para vitalício ou hoje, tá, galera? Dependendo da estratégia que eu estou usando, tá? Então, mesmo que o meu gerenciador de anúncio tá aberto, que eu vou olhar no outro dia, galera, eu vou lá, aperto F5, esse já é um padrão que eu faço sempre que eu vou olhar as minhas campanhas. Eu dou F5 para ele atualizar a página, vou lá no, no filtro e coloco ou vitalício ou hoje ou dependendo da estratégia que eu estou utilizando eu coloco de acordo com a, a estratégia em si tá galera então basicamente esse é o primeiro erro que grande maioria comete ou vai cometer não se atentar aos filtros é, verificar certinho se realmente aquele tá, o filtro do dia tá para aquele dia que você quer olhar tá galera às vezes ele não marca ali, às vezes a, a gente mesmo, que nem aconteceu comigo, de eu verificar e não estar tá com campanha, e realmente era só eu trocar, trocar o filtro ali e aparecia tudo novamente, foi o que aconteceu comigo. Teve mais de 60 campanhas ali, não, onde não era para estar tá rodando, tá, galera? Era para estar tá rodando bem menos, bem menos mesmo. Mas são erros que a gente vai anotando no papel, que nem eu falei para vocês. Agora é, a gente anota no papel para a gente não cometer o, o mesmo erro, tá? Erre bastante, mas nunca no mesmo erro. Então, eu anotei isso para me tá? É, pegando o hábito de toda vez que eu sentar para analisar qualquer campanha ali, o que, que eu faço? Eu aperto F5 e vou lá e mudo o filtro de acordo com a estratégia que eu estou usando, tá, galera? Então, a gente vai para segundo, o segundo maior erro é, no marketing digital, como afiliado ali, segundo erro para afiliados, tá, galera? é a ferramenta, não ter, não ter o hábito de mexer com a ferramenta ou a expertise de mexer com a ferramenta, tá, galera? Se você não tiver a expertise de mexer com a ferramenta para você subir campanha, para analisar métrica, vai comece baixo, comece com valores pequenos, pega produto, que nem eu falei para vocês já, dependendo do produto, com 10 reais por dia, você já consegue vender, tá, galera? Você consegue ali subir algumas campanhas, você consegue subir até 10 campanhas é, para fazer teste de criativo, que nem uma receita de bolo, onde você sobe 10 criativos ali, com o menor valor possível, você já consegue é, identificar qual criativo que pode sair venda, qual criativo que tá ruim. Então, assim, quando a gente não tem a expertise de mexer com a ferramenta, não tenta arriscar muito, tenta arriscar pouco para você errar com pouco orçamento, porque se você errar com bastante orçamento, você toma na cabeça prejuízo grande, tá, galera? Então, Sempre que você for testar ferramentas novas, que nem eu já testei o Google Ads, e eu estou testando com o orçamento mínimo possível, pois eu não sei ainda mexer com aquela ferramenta. Vou trazer para vocês aqui, quando eu estiver tá, mais habituado com ela, passar mais dias que nem o Facebook Ads. É, ainda é uma ferramenta que eu estou é, aprendendo ela, mas eu já tenho uma expertise um pouquinho mais elaborada ali que eu consigo analisar consigo verificar o que, que tá dando bom o que, que tá dando ruim o que que eu posso pausar o que que eu posso duplicar então assim galera quando a gente tem uma expertise ali com aquela ferramenta a gente consegue trabalhar um pouquinho mais é, habituado ali a gente tem um pouquinho mais de segurança para trabalhar com ela tá galera é a segunda é o segundo maior erro de todos aí é não saber trabalhar com a ferramenta e querer colocar o orçamento porque não é só você chegar no gerenciador de anúncio aqui e colocar 100 e tirar 200, colocar 200 e tirar 400, colocar 400 e tirar 800. Não é isso. Se fosse isso, estava todo mundo rico, galera. A gente tem que aprender a trabalhar com aquela ferramenta e assim a gente consegue ter um retorno muito significativo, pois eu já tive e eu sei que realmente funciona ali aquela ferramenta do gerenciador de anúncio, que é para a gente anunciar, produtos na internet né galera então é o segundo maior erro é a pessoa ou afiliado em si não está habituado com a ferramenta tá galera e a gente vai para a terceira e a ulti, o último erro aí ou todo mundo caiu ou vai cair tá galera a terceira a, o terceiro maior erro de todos é o que estratégia galera estratégia não ter uma estratégia definida uma estratégia onde você vai seguir a risca ali dando ruim ou dando boa você vai seguir que nem quando a gente começou ou quando eu comecei ali no método iluminado, eles passaram a estratégia de subir dois ou três criativos, deixar três, quatro, cinco, seis dias rodando aquela, aqueles três contos de anúncio, onde ia ter muito, muito prejuízo ao meu ponto de vista. Né? Que nem deixar três criativos a 10 reais, três dias dá 90 reais, Eu não tinha esses 90 reais para testar simplesmente três criativos. E foi onde eu desenvolvi o método Receita de Bolo onde a gente consegue aí testar muitos criativos com um orçamento muito baixo, tá, galera? Então, eu segui essa estratégia arrisca até ela funcionar, modifiquei algumas coisas, vi que realmente ela funciona de um jeito diferente ali. Onde eu adaptei ela para a minha realidade e onde muita gente testou e funcionou, tá, galera? Então, assim, quando você não tem uma estratégia definida, galera, aparentemente dá ruim, porque você vai começar a, a pingar de galingalho, pular de galingalho, na verdade, né? Pular de galingalho ali e não tendo resultado algum. Porque assim, que nem, que nem muita gente. É, não não foca em um único produto acaba vendendo bastante produto ali e acaba desfocando que nem eu acho que na Hotmart tem acho que 150 mil cursos imagine galera testar um a um ali é, fica um pouquinho meio inviável imagine testar muitos produtos ali fica meio inviável tá galera então assim quando você achar um produto que realmente vale a pena ali onde você se identifica monta uma estratégia em cima daquilo que realmente você valida que acha que vai dar boa Pega aquela estratégia e vai até o final, vai até o final, tá, galera? Vai até o final onde você vai ter resultado, galera. Porque sem uma estratégia, se você não sabe o caminho onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né, galera? Então, essas são é as três dicas que eu passo para vocês, onde foram, foram erros que eu já cometi. Então, assim, eu passo para vocês, para vocês não cometerem, mas acredito que a grande maioria, mesmo é, vendo esse vídeo, Pode ser que vai cair, porque às vezes passa ali, como eu falei para vocês, às vezes você sobe uma campanha, você tá na euforia de vender, vender, vender, que você tá vendo que tá todo mundo vendendo ali, tá na euforia de vender, acaba subindo a campanha, chega no outro dia, você, putz, não subiu a campanha, vai lá, faz de novo a campanha, quando você vai ver, você volta com o fruto, que nem aconteceu comigo, diversas campanhas ali, eu falei, caraca, bicho, onde tá essas campanhas? É, onde estavam essas campanhas, né? Então, eu falo para vocês, tenha calma, paciência, tem estratégia, verifica as ferramentas. Então, tente conhecer todas as ferramentas que você for trabalhar, galera. Todas as ferramentas que você for trabalhar, for desenvolver, tenta conhecer ao máximo para você ter ao máximo de experiência ali, para você ter confiança em trabalhar, tá, galera? Então, foi, esse, foi esses três erros que eu passo para vocês, que eu cometi, espero que vocês não cometam, mas a grande maioria, mesmo eu passando esse vídeo, vai cometer, porque são erros bestas,